Tu, Saracali, que estás no céu, olhe para nós, teus filhos, que estamos aqui na terra. Nos cubra com sua misericórdia e amor. Que o seu manto nos envolva a todos neste momento, tirando de nós todas as tristezas, as doenças, as invejas, as mágoas. Tu que sofreste em vida, sabe o que cada um de nós está passando. Nos dê força para superarmos todas as provações e as dificuldades Que envolvidos por seu amor, sairemos ilesos de tudo isto Tu, minha mãe Sara, nos conceda saúde, felicidade, harmonia, prosperidade, amor, fé e paz de espírito. Segure em minha mão, e como uma mãe bondosa que olha para uma criança, nos leve para os caminhos que devemos trilhar, e nunca nos deixe cair nos caminhos que nos levará para longe de ti. Santa Sara, que eu seja digno do seu amor e de sua proteção. Abençoe minha vida, a de minha família, a de meus amigos e de meus inimigos, para que assim ele possa se distanciar de mim e não mais me direcionar nenhum mal. Permita que eu beije suas mãos e o seu coração. Que eu seja seu filho abençoado para todo o sempre. Amém.